Veja só, as bases que eles propõem são economísticas, eles dizem que não tem religião, que são ateus, mas eles propõem bases economísticas. Quando eles inauguram grandes invenções, como por exemplo o acelerador de partículas, eles fazem rituais a céu aberto. Esses rituais são feitos através de músicas, peças é, teatrais, coreografias, shows e etc. Peguei aqui também matéria da Rádio Boa Nova, tá? Você pode estar tá vendo na íntegra depois, porque é longa aqui a, a entrevista, né? Aí diz assim, a participação de Odo Rosa e Adriana Fukuda em nossos estúdios, falando sobre a possibilidade do nosso próximo colega de trabalho ser um robô, para algumas pessoas o avanço da tecnologia gera medo e se um dia poderemos reencarnar em Robôs Poderão sim reencarnar em robôs A tecnologia para isso já foi rebuscada A tá? cabeça ferida de morte já está aí novamente Isso tudo traz a ira do Criador sobre a humanidade Então buscarão a morte e não conseguirão mais encontrar a morte Como diz o livro de Apocalipse Por quê? Por conta dessas tecnologias que vão aprisionando a alma das pessoas Então se a pessoa já...